Olá, hoje nós vamos falar sobre a Corrida do Trabalho, que neste ano chega em sua terceira edição. O evento promove qualidade de vida e também motiva a prática esportiva. E as inscrições, elas já estão abertas. Sobre esse assunto, eu converso agora com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, Ivan Tessaro. Muito obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço. A pergunta principal, por que o TRT realiza essa corrida que chega na sua terceira edição? Bom, veja bem, são várias as razões para realizar uma corrida, não apenas para promover o esporte e, como consequência, fazer com que as pessoas mais próximas aqui do tribunal, sejam servidores, magistrados, advogados, enfim, os usuários da Justiça do Trabalho como um todo, participem e realizem uma atividade física, que isso significa saúde, mas além nós temos como proposta da Corrida levar uma mensagem para a sociedade porque nós temos parceiros importantes eh, de programas internos da Justiça do Trabalho que são destacados durante todo o processo de divulgação e de realização da Corrida. E cito dois que são muito importantes nisso que são o, o Programa de Combate e Erradicação ao Trabalho Infantil. Então nós queremos levar para a sociedade esse tema, discutir e também o Programa Trabalho Seguro, que envolve todas as ações destinadas a é, evitar a ocorrência de acidentes de trabalho ou o desenvolvimento de doenças ocupacionais no ambiente de trabalho. Então, na verdade, fazer a corrida é usar esse evento como um instrumento, como uma ferramenta para a gente discutir todos esses assuntos que são de interesse da sociedade como um todo e, em especial, da Justiça do Trabalho. Agora, o tema desse ano é um tema que traz uma reflexão muito grande e diferente do ano passado, né? Exatamente. O tema desse ano é Correndo por Mais Justiça e Cidadania. E a razão da escolha foi de tentar aproximar a sociedade da justiça do trabalho, que vive um momento de muitos questionamentos é, e, ao mesmo tempo, também mostrar para a sociedade que nós desempenhamos um papel que é importante na pacificação de conflitos e, ao mesmo tempo, levamos cidadania para toda a comunidade que nos cerca e que é, é usuária do serviço que nós prestamos. Então, essa é a razão da escolha desse tema. A Corrida do Trabalho será realizada no dia 1 de maio. Quem são esses parceiros dessa corrida? Os principais parceiros da corrida são a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, aqui no Mato Grosso, que é a Amatra 23, o Ministério Público do Trabalho, é um parceiro fundamental, e nós temos como parceiro histórico a TV Centro-América, que sempre nos apoia e nos auxilia. As novidades em relação à edição anterior, quais são para essa edição? Nós estamos fazendo uma corrida um pouco mais compacta, né? porque nas edições anteriores nós fazíamos a corrida Kids, numa data e a adulto em outra data, Ou, nessa versão tudo vai acontecer no mesmo dia, 1 de maio. Além disso, nos anos anteriores, em relação aos adultos, nós fazíamos, entre aspas, né, duas corridas, uma de 5 km e outra de 10 km. Neste ano, nós optamos por fazer apenas um percurso de 7 km para todos os participantes e além disso, claro, a caminhada, que é para envolver todos aqueles que não estão aptos a, a correr, mas que querem participar, então para eles tem a opção de fazer a caminhada. Agora o local desse percurso, continua na mesma região aqui de Cuiabá? Sim, aqui próximo do TRT, iniciando e terminando na rua, aqui ao lado do tribunal, e percorrendo as imediações nesse ano, inclusive com uma novidade de percurso, porque nós vamos passar por dentro do Parque das Águas, que tem uma, uma paisagem muito bonita e tem uma pista de caminhada, de corrida lá dentro, que vai ser aproveitada como parte do trajeto dos atletas. Agora, me interessei, quem pode participar? Só quem é esportista, quem é amador, criança, quem é que pode participar da corrida do trabalho? Todos aqueles que tenham interesse podem procurar se inscrever e participar. Não há qualquer requisito que nós tenhamos pensado em colocar no sentido de impedir alguém de participar. É comum ter a participação de crianças até idosos com idade avançada. Desde que se sinta vontade de participar, será muitíssimo bem-vindo. Agora, atletas também participam nessa corrida, né? Sim, atletas participam e a gente sabe que tem... Pessoas aguardando a abertura das inscrições para correr lá e fazer a sua inscrição e garantir sua participação. Corrida Kids vai ser realizada à tarde? No dia 1 de maio, no período da tarde, a Corrida Kids, a criançada vem aqui fazer aquela algazarra, aquela brincadeira legal que a gente gosta de ver. Agora, a pessoa, o interessado tem que estar atento ao número de vagas para as inscrições, é isso? Exatamente, o número de vagas é limitado, provavelmente a gente não vai conseguir atender toda a demanda, então não dá para ficar esperando muito tempo. Tem que correr no dia 1 e tem que correr antes para fazer a inscrição. As vagas, elas são limitadas e quantas vagas estão disponíveis? Sim, são vagas limitadas, 1.800 no total, sendo 1.500 para adulto e 300 para as crianças. Em relação às vagas Kids, que são para as crianças... Uma parte estará reservada para ser doada as inscrições sem custo para crianças que nós vamos trazer de escolas conveniadas da periferia da cidade tentando levar essa mensagem também para a população de baixa renda. As demais serão cobradas o mesmo valor para kids e adultos que é de 30 reais para cada um. Valor menor que do ano passado? Menor que do ano passado porque nós entendemos que a corrida já tem uma fonte de custeio e que o objetivo não é angariar fundos a partir das inscrições, e sim é levar essa mensagem para um número cada vez maior de pessoas, então não tem sentido a gente cobrar um valor alto. Agora, quem se inscreve, quem for participar da corrida do trabalho, terá direito a um kit, é isso? Exatamente, tem um kit que vem com camiseta, meia e mais alguns mimos ali para poder participar da corrida e estar tá devidamente uniformizado e identificado como alguém que se inscreveu e que está apto a participar da corrida, ter a, o seu tempo devidamente registrado, vai aparecer na classificação, enfim, tem uma, todo um, um, um aparato aí de material que vai ser entregue para os participantes. Inscrições já estão abertas? Começaram quando? Dia 15? As inscrições a partir do dia 15 estão em curso aí, corram. Quando encerrar o limite de vagas aí... Terminadas as, as vagas, encerra as inscrições. Não, a princípio é isso, não, nós não temos condições também de fazer uma corrida de grandes proporções porque envolveria uma série de outros fatores e de, de contratações que nós não temos condições de realizar. Então a proposta é essa. Uma vez atingida a meta, nós encerramos as inscrições. Para encerrar o assunto, a expectativa é grande para mais um evento? Sim, é enorme. Acho que a expectativa, assim como nos anos anteriores, é a gente fazer um evento muito bonito, de sucesso, com muita gente é, correndo e levando a nossa mensagem para todos os cantos aí da cidade e do estado de Mato Grosso. Nós conversamos com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, Ivan Tessaro. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. E se você quer mais informações, acesse o site corridadotrabalho.com.br. Bem fácil, corridadotrabalho.com.br aparece aí na sua tela.